O buscador vive uma busca incansável em todos os sentidos. Ele crê sempre em algo mais além do que se possa imaginar. Sempre insatisfeito, inquieto ou recluso, acomodar-se nunca é um recurso agradável para ele. Gosta de ser livre e detesta ambientes e relacionamentos limitantes. Prefere a flexibilidade. a programas e ideais rígidos. Rotinas é altamente entediante para o buscador. O buscador gosta de aventuras que o levam a descobrir o inusitado, porém, raramente embarca em propostas insensatas. Suas buscas são seriamente analisadas no intuito de buscar o autoconhecimento e a compreensão do todo. Por isso, o buscador tem a habilidade de sentir-se à vontade e adapta-se com facilidade em quaisquer circunstâncias. O buscador tem um sentimento de vazio tamanho que a simples ideia de lidar com o desconhecido e com novos ares os deixam intensamente determinados a irem em busca de preencher esse vazio. Viver para o buscador é estar sempre envolvido em uma próxima jornada. O buscador detesta acomodação e rotinas. Viver para o buscador é estar recém-chegado em um novo ambiente ou aventura. Viver para o buscador é desfrutar de liberdade. O buscador é avesso a qualquer ambiente, o relacionamento, que o faça sentir-se limitado. A adrenalina do buscador é a aventura, é os bastidores da busca, a curiosidade e o desconhecido estimula. A falta desses estímulos o deixam desmotivados e apáticos. Essa falta de estímulos fazem partir para uma fuga onde buscam se alinhar com o senso comum, então vão se envolver em compromissos e tarefas que dificilmente manterão por muito tempo. O simples fato de estabelecer rotinas e criar raízes é altamente desmotivador para eles, até mesmo em seus relacionamentos e profissionalmente. O remédio para o buscador é se comprometer a aprender, a criar vínculos e se adaptar a certas rotinas cotidianas e saber contrabalançar seu lado aventureiro com o tédio das rotinas da vida. O buscador é tão disciplinado em suas buscas pelo novo, que ele pode utilizar essa determinação para buscar o novo eu, o eu apreciador das experiências de conquistas do eu buscador. A prosperidade do buscador está em, em seu autoconhecimento ao longo de sua vida. Não prezam muito por bens materiais. O ganho em conhecimento e experiência vem antes do dinheiro. Este é apenas o meio para alcançar suas realizações do hoje. Não se preocupam com o amanhã. Devido à sua natureza buscadora e naturalmente o estilo de vida mais saudável, o buscador pode passar por momentos na vida onde não consiga ter recursos suficientes para marcar seus projetos, de auto realizações Isso pode acarretar desajustes emocionais e psíquicos. Sua insatisfação e sensação de impotência podem acarretar riscos à sua saúde. Para que ele possa passar por esses ciclos, ele precisa pensar em outras formas de busca. De repente, a busca interior, atrás de talentos e aptidões, antes guardadas em seu subconsciente. O buscador se encanta na mesma velocidade que desencanta. No que se refere ao sexo oposto, a facilidade de encantar é na mesma intensidade de desencantar também. O buscador tem muita facilidade de encontrar parceiros amorosos, mas também muita facilidade em se desprender amorosamente. Ele é avesso a relacionamentos onde o parceiro tenha tendências a cobrar demais. A qualquer sinal de abuso, ele perde a atração. O buscador gosta de liberdade e de alegria de viver. Qualquer tentativa de negociação nesse quesito tende a fracassar com o tempo. Porque o buscador é avesso a compromissos rígidos e limitantes.